Ok, vem pro Sol, vai pro Mi menor, vai pro Lá menor, Fá de novo, Sol, Mi menor. E pra terminar, vai fazer aqui, ó. Tá vendo? Ok. Então, última vez devagar.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 então eu vou passar de novo, ó. Vou ou melhor, vou cantar e, e você vai ver nos acordes. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito enche o -me meu ser. Aí ele termina e faz isso aqui, ó. Tá, ele faz exatamente assim como eu fiz, tá?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 aos deus pés tá então ó nos rendemos aí ó recfastenito você pode fazer assim tá ou assim ou assim porque a intenção é só a parte melódica aos deus pés cai no lá menor aqui é melhor né então ó nos rendemos aos deus Pés, beleza? E agora vai cair no Ré com Fá sustenido. Vai fazer isso aqui, ó. Tá, ó. De novo, ó. Tá? Vou tocar essa parte. Adoramos, deixa eu ver a letra. Adoramos o teu nome. Nos rendemos aos teus pés.